Primeiro, juntava ainda uma outra nota sobre a questão anterior. Uh, só a título de curiosidade, uma pequena diferença. Uh, um doutoramento na Universidade do Porto pode custar 3.000, 3.500 euros. Um doutoramento na Universidade de Vigo custa 200 por ano. Isto é gritante e é um sinal de que a democracia neste aspecto em Espanha é mais saudável do que a nossa. Neste aspecto há outros em que está longe de o ser um, Sobre a questão do Facebook, outra nota de curiosidade. Não sei se te lembras quando houve aquele escândalo do Cambridge Analytica, e essa é uma questão que vai ver ao encontro desta pergunta porque entramos na questão dos dados, e o que é que se faz com os dados, quem é que faz o que é com os dados, e, e isso é o que nós pagamos para andar pela internet, são os nossos dados pessoais. Mas uh, o pessoal, quando houve esse escândalo de Cambridge Analytica, disse não, não quero mais Facebook, vou fechar a minha conta do Facebook, vou para o Instagram. E o que é que eles fizeram? Saíram da casa de, de normal todos os dias do Mark Zuckerberg e foram para a casa de férias do Zuckerberg. E continuaram a morar com o Zuckerberg. Isto é de uma ironia muito grande e tem a ver com, mais ou vez com os grupos, por um lado, e por outro, com o modo como as pessoas não estão suficientemente informadas com coisas com que usam todos os dias. Queria para penalizar o Zuckerberg, saiam do Facebook, mas vou falar uma coisa que também é dele. Uh, em relação ao resto, efetivamente é difícil uh, fazermos uh, concorrência a grupos como a Amazon, a Google e por aí fora. Talvez a, a solução seja não fazermos concorrência, mas trabalharmos com eles e, tanto quanto possível, trabalharmos como eles, mas com mais transparência e mais cidadania, voltamos ao mesmo. Porque, a grande, no caso da Google, dificilmente eu gostaria muito de fugir da Google, por exemplo, conseguir navegar por um, um search engine como a DuckDuckGo, que está ligado a Firefox e que nos protege muito mais os dados. Mas eu quero fazer uma pesquisa na DuckDuckGo, eu não vou encontrar metade de um terço dos resultados que, que encontro na Google. Não encontro. E acabo por desistir. Ok, é mais seguro, respeita mais a minha privacidade, os meus dados, é mais transparente no modo como faz as coisas. Mas de que é que isso me serve se eles não estão a conseguir ter um algoritmo que me dê os resultados de resposta que a Google me dá e a facilidade e todas as outras ferramentas que a Google me dá. E aí eu digo-me, independentemente do que eu faça, a não ser que eu tenha conhecimentos de hacker ou pelo menos esteja a pagar uma VPN por, por ano e esteja só ligado por cabo em vez de ser por wireless e comece a ter outro tipo de cuidados, eu não vou conseguir livrar-me de saberem onde é que eu estou, qual é o meu IP, qual é a minha MAC address, saber exatamente qual é o dispositivo que eu estou a usar, a que horas o uso, em que sítio, em quanto tempo, se leio ou não leio uma página ou se estou só a passar por lá, sabe-se tudo. Portanto, se eu não consigo evitar isso, para nós conseguimos evitá-lo realmente, entramos num grau de paranoia que também não é saudável. Portanto, temos que ter cuidado e ser responsáveis na nossa navegação sem podermos ser paranoicos, porque senão não vamos conseguir fazer nada. Já nem temos caso. O único modo de nós nos livrarmos deste controle do digital é estarmos fora do digital, mas não podemos pagar o preço de estar fora do digital, porque estar está fora do digital nos dias de hoje, já está fora de tudo. A sociedade é digital, daqui a uns anos, os seres humanos vão ser parcialmente digitais. A realidade virtual está a entrar cada vez mais, a aumentada já está, se assim nós nos apercebermos disso. Já se anda a falar de internet e outras coisas que estão mesmo a ser integradas nos organismos. E qualquer dia isso acontece. Já temos a acontecer, e já é praticamente banal, computadores a participarem em debates e a fazerem bem. Ok, não tem o um lado emocional, mas a informação está lá, os factos estão lá e dão-nos bailo respeito a factos, objetividade e, e até a capacidade de argumentação. A retórica deles é muito mais forte do que a nossa. Portanto, a única coisa que devemos pensar em fazer é ser responsáveis. os outros canais, os cinemas, os mídias, trad ditos tradicionais e por aí fora, não podem fugir ao digital, têm que, diria até, emular o digital entre as coisas, integrar-se com eles, copiá-los naquilo que é útil, naquilo que é bom, e depois, caramba, serem mais transparentes e preocuparem-se em realmente observar o RGPD, que é muito chato em muita coisa, mas nós outras é muito útil, uh, e, e preocuparem-se em informar. A mesma coisa que as empresas andam agora a fazer às pessoas, que é para conseguirem as tais conversões, as tais leads, em vez de terem aquele marketing agressivo de antes e do outbound e olha, compra isto já, ou faz isto, e por aqui e por ali, vão tentando, ah, tens um problema, não sabes abrir garrafas, nós ensinamos-te a abrir garrafas, agarras aqui nisto, fazes não sei o que, fazes isto, os passos são esses e consegues abrir uma garrafa. Para abrir uma garrafa mesmo bem, temos aqui este produto fantástico, mas primeiro que ensinaste a abrir garrafas, e quem diz abrir garrafas diz outra coisa qualquer. E também os mídias tradicionais e outros canais, se calhar, devem estar a fazer isso. Ensinar as pessoas a fazer coisas. E voltamos à educação. Porque todos nós precisamos de alguma coisa, precisamos de aprender a saber fazer alguma coisa. Portanto, a única diferença que nós podemos ter em empresas como a Amazon, Google e outras, a Netflix e esses grandes grupos, é a transparência e a responsabilidade social, mas sem ser fachada. É realmente preocuparmos com a identidade das coisas e responsabilidade das coisas eu peguei isso pelo menos para mudar mas falar é mais fácil <risos>